What's up, learners? How are you today? Júnior Silveira aqui falando com a presença do incrível Paulo Nideck. viu E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui no Cai com uma luva Isso. no seu canal. Prazer em receber você aqui, cara. Obrigado. É Paulo é professor de inglês, também tem um canal com dicas, então se inscreve lá, tá aqui na descrição o um link pra você conferir. Paulo não é, ideia que é o professor com a voz mais bonita deste YouTube. É verdade, é verdade. <risos> o Paulo está aqui hoje porque nós vamos falar sobre três expressões é, que você vai usar quando estiver falando inglês, lógico, né? Porque o canal de inglês. Mas pra você deixar seu inglês melhor, pra você né, arrebentar e ir falando com a galera. Né, Paulo? Inclusive, uhum. uma das expressões eu não conhecia. Oh. Então eu digo que a maneira que eu mais aprendi inglês foi ensinando inglês, Exato. como nesse exato momento. É. Porque você, de repente, prepara as aulas para os seus, seus alunos, tem que pesquisar, né? tem que fazer aquele, aquela aula bacana, você aprende pesquisando, de certa forma você também está estudando. né? Você dúvida. aprende fixando duas vezes na hora que você passa o conteúdo. Então, professores né, também sempre estão Sim. aprendendo. Né? Sim, claro. Não somos donos da verdade, nem sabemos tudo de tudo. Primeira expressão, Paulo, que eu estou colando aqui no meu celular de, de velhinho aqui, é a expressão... Apple of my eye. Apple of my eye. Traduzindo ao pé da letra seria a maçã dos meus olhos. Do, do meu olho, né? Mas então, o que, que significa isso aí realmente? Que expressão é essa? Seria uhum. uma, a menina dos olhos. Uma Isso. coisa muito... Uma outra, acho que seria possível falar também easy on the eyes. Easy on the eyes. easy on the eyes. Easy on the eyes. Easy é on um the eyes. bonito, algo oh. bom de ver. É um colírio. Sempre. É um colírio. É, né? exatamente. E então, a gente estava até comentando aqui nos bastidores uhum. que é sempre importante, Júnior, é considerar também a data disso aí. Será que é uma Sim. expressão nova? Ou antiga? Uhum. Ou que a gente vai aprendendo expressões assim ah. e a gente às vezes não sabe né? É. Mas de repente você tá falando supimpa. supimpa. Que é. na época era show, né? Era tipo trend. Nossa, todo mundo fala é. supimpa. Mó da hora. Da hora. Top, né? Top. Top. agora parece que já, já, não é, já não é mais usado. Então as expressões vão e vêm, né? É muito importante é questionar. Importante. Isso. Sim. A próxima é It's raining cats and dogs. Uhum. É, ao pé da letra, tá chovendo. Né? Gatos, Gatos e, cachorros. e cachorros. Cachorros. Ou seja, está chovendo canivete. Canivete. É isso que você estava tá pensando? É isso atenção? mesmo. Está ah, é tá chovendo, tá chovendo canivete. Está chovendo muito. <risos> isso. Né? Então, em São Paulo, por exemplo, né, chove pra caramba em janeiro, fevereiro, né? So, em São Paulo, uh, it rains cats and dogs. Uh -huh. Right, Jackie? Jackie está yeah. aqui. It's <risos> é. Aí você <risos> sabe que eu vou contar a <risos> minha história com essa expressão, que eu, é. eu vi em algum livro de alguma lição de inglês, eu vi, it's raining cats and dogs, uh -huh. na aula de inglês, lembrei. Certo. Depois eu vi um filme, se eu não me engano, era aquele que elas cozinham juntos, Julie and Jolie. Assim, que tem eu eu lá mulheres uhum. cozinhando, enfim, uma coisa assim. Uhum. E parece que tá chovendo pra caramba e ela fala no telefone, só de um lado da linha, aí ela fala assim, entende não, não, não. ela fala, yeah, cats and dogs. E a terceira é rip-off. Rip-off. Rip-off. É, a gente tava falando aqui, se fosse uma facada, né? Falei, isso é uma facada, esse é. é um... É um, é, um ripoff, é um roubo, né? Quando é um uma roubo, coisa é. É muito cara, é claro, é muito caro, você porra, pô, mano, três o facada isso aí, mano, caro. É, você vai comprar, Um Kinder lá. Ovo, por exemplo. Um Kinder, um Kinder Ovo é um ripoff. Pô, o quê? Meu Agora, Deus! faz muito tempo que eu não compro Kinder Ovo. Eu também não, pra eu comprar. um pouco da idade, mas tenho vontade, <risos> mas é caro. É, eu tenho que parcelar em dez vezes no cartão. Comprar um kinder -ovo? É, você podia deixar like, like deixa like pra gente comprar kinder ovo. Por favor, pra é. comprar alimento. Like é. ah. é. ah. pra comprar kinder ovo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas expressões aqui, não se esqueçam de visitar o canal do Paulo porque tem vídeo meu lá, a gente vai bater um papo muito bacana. Porque o Paulo também foi cast member, ele trabalhou na Disney, trabalhamos em épocas diferentes né, mas ele também já foi cast member. A gente tem um vídeo muito bacana lá. Um passado lá. em comum aí. Um passado em comum, é. é. E será que, será que ele foi o Mickey? Será que ele foi o Pateta na Disney? Não, eu não, eu não vou falar qual personagem Você eu... vai ter que ir lá assistir. É. Pessoal, muito obrigado por assistir. É um prazer estar tá aqui, Júlio. Muito Pelo obrigado, É tudo meu, cara. Valeu mesmo. Thank you very much guys for watching. E lembre-se, todos vocês. See you around. Bye. Bye. Vai ser no YouTube aqui, ó.